Falar aqui, tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre vertical slice. E você vai entender exatamente os prós, os contras e quando utilizar esse padrão arquitetural. Beleza? Então, bora lá! <SILÊNCIO> Arki, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Por aqui, eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite de você clicar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever agora mesmo, porque a gente lança conteúdos como este com uma grande frequência. Bacana? Então, bora pro vídeo. Arki, antes de mais nada, é importantíssimo entender o que é o vertical slice. Né? o vertical slice ele é um padrão arquitetural é uma forma de você organizar a sua arquitetura, o seu código, estruturar o seu código, tá bom? Onde nós temos, tipicamente, né, camadas desse jeitinho aqui, por exemplo, né, uma camada de user interface, de aplicação, de domínios e etc., né, nós teremos também aqui uma camada cross, uma camada vertical que corta todas as outras e essa camada, tipicamente, o que a gente coloca aqui dentro? Uma funcionalidade, Tá? Então, imagina o seguinte, né? qual que é o, o pulo do gato aqui, né? qual que é a vantagem desse padrão arquitetural? A vantagem é que você coloca dentro dessa camada aqui, tá? É, tudo que for necessário para uma funcionalidade. Então você coloca uma feature aqui em uma camada vertical, tá bom? Então você fatia né? ah, o seu código de forma a colocar em uma única camada vertical tudo que é necessário, domínio, né, é, regras de, de, de aplicação ali de infraestrutura, né, alguma coisa relacionada à conectividade com banco, ou com geração de PDF, alguma coisa relacionada à infraestrutura específica, né, então você coloca todas as dependências que você precisa dentro dessa camada vertical. E essa camada vertical ela vai servir para sua aplicação de ponta a ponta, né? Então, de repente, aqui você tem um input aqui, né? Entra aqui, por exemplo, o um CPF, tá? E aí o retorno da, do, do, do processamento dessa, dessa camada, né? Vai ser para você ali um DTO, tá? É, com os dados do cliente preenchido, por exemplo, tá? Então, ele vira uma espécie de função. Ele é como se fosse uma função. Você vai criar uma classe, né? Vai ter uma estrutura de pastas ali, de features, por exemplo. E dentro dela você vai colocar né, a, a sua classe que vai fazer tudo isso aqui. Ela vai aplicar ali literalmente o padrão facete, né? É legal aplicar o padrão facete para isso, eu gosto muito, tá? É, para você encapsular todo o restante aqui dentro. E aí a, a implementação que você vai ter aqui dentro, ela precisa ser algo atômico, tá? Para retornar como se fosse literalmente uma função, né? Eu tenho uma função de negócio... Que é, por exemplo, carregar dados de um cliente, né? Carregar cliente. Eu poderia ter aqui um, um processar pagamento, executar pagamento. Então eu tenho uma, uma feature, né? uma funcionalidade que é cross né? Então eu tenho uma camada só para aquela funcionalidade. E aí você vai me perguntar, poxa, qual é a vantagem disso, né? É, não vai ficar bagunçado, não vai ficar esquisito o código? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? É... Nesse padrão arquitetural, tá? é, a gente acaba tirando um pouquinho dessa é, necessidade de ter tudo separado em várias camadas e da dependência entre, às vezes, várias classes de domínio ou várias classes aqui de infra ou de aplicação e etc., né? para sintetizar tudo em um único lugar. Então, esse aqui é o segredo da coisa toda, tá? Você é, isolar por funcionalidade. É uma forma de você organizar o seu código por funcionalidade, tá? E é muito comum que isso aqui aconteça, né? Em aplicações que se aplica esse padrão em aplicações que já tem uma arquitetura como essa, ou usando Clean Architecture, ou usando CQRS, ou utilizando qualquer outro padrão arquitetural, tá? É muito comum que se pegue aplicações principalmente monolíticas, né, que já existem, e aplique-se esse padrão. E por que, que as pessoas costumam aplicar esse padrão em aplicações monolíticas? Bom, antes de mais nada, né, o que é interessante entender aqui? Que quando a gente faz isso aqui, né, essa segmentação a gente está preparando de certa maneira, né? Ou está compatibilizando um código existente, um código legado, né? Ou talvez até uma funcionalidade nova que eu esteja implementando no, numa aplicação legada, de forma a segmentar, já deixar pré-segmentado uma funcionalidade inteira. E essa funcionalidade ela vai poder ser migrada depois para o modelo, por exemplo, microcomponentizado, utilizando Microservices, né? Ele talvez seja um microservice, talvez seja uma API, né? Afinal de contas, um microcomponente, né? Um microbatch, um microserviço, um API, BFF, etc eles tipicamente têm essa estrutura, né? Tá tudo dentro de um pequeno componente, né? E tem toda a arquitetura necessária lá dentro, todas as camadas e tudo mais. Ele já é vertical, né? Uma arquitetura microcomponentizada já é, é desse jeito. Então a gente meio que está preparando para uma migração. Por isso que é bem comum hoje em dia, em aplicações monolíticas, né? Num plano de segmentação uh, do, do legado para o 2B, né? Que vai ser ali uma arquitetura microcomponentizada, de usar esse... O... Esse padrão arquitetural legal agora falando sobre as vantagens de se utilizar este padrão arquitetural a primeira delas né, a primeira vantagem é que você tem aí como a gente acabou de mencionar né é um caminho mais simples um caminho mais suave para você quebrar o seu monolito, né? Então ele é ali um step, né? Tipicamente um step antecessor a migrar para microcomponentização, por exemplo. Como a gente falou, né? É, essa camadinha aqui, ela acaba é, fazendo praticamente, né? Já o papel de um microserviço. Então facilita e facilita muito nesse processo de migração, uma vez que você já está segmentando ali o teu código, tirando as dependências e tudo mais. A segunda vantagem é que ele organiza o seu código por funcionalidades por grandes funcionalidades. Isso faz com que você tenha uma dependência menor entre uma funcionalidade e outra, tá? Levando lá para a ponta, lá para sua primeira camada, por exemplo, o I, né? A responsabilidade de linkar tudo, né, de chamar as funções de negócio que você vai ter ali. Então ele dá uma organizada legal, né, no tocante à funcionalidade e isola as funcionalidades, o que pode ser uma grande vantagem aí, principalmente para testes, testes de integração, né, testes funcionais, beleza? A terceira grande vantagem é que há um isolamento da dependência tecnológica, né? Que aquela funcionalidade tem. Você não só isola as funcionalidades, né? Mas tudo que essa é, é, funcionalidade precisa a nível tecnológico, né? Como a gente falou de repente é, bibliotecas para é, geração de arquivo texto, PDF planilhas, ou então, de repente, de acessibilidade a banco de dados, a cache, etc., né? Você isola tudo isso dentro da tua feature. A tua feature, ela tem tudo que é necessário para que ela execute a regra de negócio né, dela uh, e também que tenha todo o suporte técnico, tá? Então, fica tudo, tudo, tudo, tudo isolado aqui dentro, beleza? Bom, agora falando das três grandes desvantagens de se utilizar, né? Uh, vertical Slice, tá? Esse padrão arquitetural. Uh, o primeiro deles, e provavelmente o mais importante de todos, né, o mais impactante de todos, é que se cria uma confusão, se cria um problema na cabeça de quem vai implementar né, dentro dessa arquitetura. E qual que é o problema? O problema é exatamente se eu sigo por este caminho ou se eu sigo por este caminho. Eu tenho uma funcionalidade nova, o que, que eu faço? Eu vou por aqui ou continuo seguindo o padrão arquitetural do restante? Né? então acaba virando ali algo que talvez crie certa confusão na cabeça dos desenvolvedores ah, se eu tiver que fazer uma implementação de uma melhoria de algo que estava desse jeito, eu mantenho do jeito que estava mesmo ou eu crio uma, uma vertical slice né? então são perguntas aí que o time técnico tende a ter e não é fácil de responder tá? a, a, a resposta mais simples aí né, vai ser um grande depende, né, baseando-se principalmente se aquela funcionalidade você tem planos de portar ela para um microserviço, para um BFF, para uma API, para um microbatch, etc. Ou se né, esse componente ele vai ser perene ali, né, ele é para suportar o, o legado. Né? Se for para suportar o legado, se mantém do jeitinho que estava aqui. E se for alguma coisa mais pensando em evolução, né, você pode adotar o vertical slice. É, é uma regra é isso? Não, não é. Né? Talvez você queira é, começar a padronizar toda a sua aplicação né, por grandes funcionalidades é, segmentadas em vertical slices. Pode ser, né? Pode ser uma, uma boa. Afinal, não é toda aplicação né, que faz sentido migrar ali para microcomponentização, né, para orientação a microserviços, por exemplo. É, tem aplicações que faz sentido né, se manter ali em, em blocos maiores de código, né, em a, a arquitetura de repente distribuída, monolítica e por aí vai. O segundo grande ponto negativo que nós temos aqui é que, seguindo esse caminho, você tem uma tendência a ter muitas camadas como essa. Muitas, tá? Você vai ter várias funcionalidades, grandes funcionalidades funcionalidades né segmentadas ali é, no, no seu código né então você vai ter muitas camadas assim né uh, o que pode gerar ali né mais uma vez um pouquinho de complexidade no tocante a quando eu uso um padrão ou quando eu uso outro padrão tá é, lembrando né que a grande vantagem do vertical slice aqui é que qualquer uma dessas camadinhas aqui tá elas podem consumir a, a minha funcionalidade de repente eu tenho uma necessidade de consumir aqui a partir do meu domínio, né? Eu já consumo diretamente aqui, né? Passo ali o CPF, por exemplo, e recebo um DTO com, uh, com o meu cliente ali preenchido, tá? Eu posso, de qualquer camada, de qualquer camada, literalmente, é, fazer o uso dela, tá? Consumir ela. Ela é uma cross layer, tá? Ela é uma camada vertical, beleza? E como terceiro e último ponto negativo que nós temos aqui, é o seguinte, uh, a vertical slice aqui, ela vai possibilitar que nós utilizemos para padrões arquiteturais, abordagens né, de desenvolvimento diferentes em cada uma delas. Então pode ser que para uma delas aqui, por exemplo, utilize CQRS, tá? É, em alguma outra aqui eu posso, de repente, fazer uso de cache, ah, em alguma outra eu uso um post, um banco é, não relacional, né? Ah, em outra aqui eu posso, de repente, usar um banco relacional. Então, pode ser que eu tenha aqui um mix tecnológico e de padrões e de abordagens, tá? Que varia bastante de uma vertical slice para outra. E isso pode gerar aí um, um aumento tá? na complexidade do teu código. Então, vai reduzir o teu fator manutenabilidade, tá? O que pode ser bem negativo para uma aplicação principalmente legada. Então, tem que se tomar bastante. Bastante cuidado, né? Para não colocar aqui o um universo de tecnologias diferentes em cada é, vertical slice. Aqui e agora você deve estar se perguntando quando utilizar esse padrão arquitetural. E eu falo para você o seguinte: tá, é, em casos de aplicações monolíticas, né? Principalmente que se deseja ir para o modelo microcomponentizado, eu acho que esse aqui é o, é o maior case, né? É onde o mercado mais utiliza hoje em dia. É, é esse padrão arquitetural, tá? que é exatamente para a empresa que está pensando ali, poxa, eu quero escalar o meu negócio, eu quero mudar para uma aplicação é, microcomponentizada, né? fazendo uso ali de, de filas, utilizando né, um, um, padrões de alta disponibilidade, de alta resiliência funcional. Né? É, então, empresas que estão buscando evoluir o sistema nesse sentido e já tem ali uma aplicação monolítica, são as que eu mais vejo aplicar exatamente por essa facilidade que se tem, né? para migrar depois, então ele acaba sendo um, uma pré-migração, né? um step que antecede a migração. Então este é sem dúvida nenhuma um sinal mais claro que faria muito sentido para o teu projeto aplicar o vertical slice agora existe uma outra situação que é um pouquinho mais raro não vejo tanto assim no mercado né uh, mas acontece também quando você tem ali uma aplicação que sofreu vários updates né é, entraram equipes diferentes uma equipe entrou com uma abordagem de aplicar teste unitário é, com TDD mesmo, né? Outra entrou depois com BDD, ah, às vezes você tem aplicação ali com parte dela, né? Que foi pensada ali para utilizar arquitetura hexagonal, é, começou e parou, né? um pedacinho foi e outro não, né? Cheia de débitos técnicos, às vezes, tá? Em uma aplicação como essa, vai valer a pena você começar a pensar... Em, em aplicar o vertical slice né? porque é uma maneira que você começa a ter ali de organizar a casa né? a casa começa a ficar certinha né? você vai ter uma camada com tudo que é preciso ali para atender uma funcionalidade, você começa a organizar por funcionalidades né? ao invés de ser aquela arquitetura cebola né? que a gente diz uma camada dentro da outra né? mais ou menos aquele desenho famoso da é, arquitetura hexagonal né? é, nesse caso você tem ali várias camadinhas né? que cortam as outras camadas beleza Isso é sinal que você vai matar todo o resto? Não, não é. Ainda porque você vai precisar ter essas camadas, né? ah, principalmente a UI ali e algumas outras aí no meio né que vão implementar tecnologias específicas. Mas né, é uma maneira que você tem aí muito útil e muito eficiente tá de segmentar a, a sua arquitetura em função do negócio. Beleza? E aqui, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre outros padrões de arquitetura, como por exemplo o MVC, que é um dos mais conhecidos do mercado ultimamente, né? É, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também um link aqui no card para você assistir o nosso conteúdo sobre MVC, que é um conteúdo bem legal, né? E você, inclusive, vai conseguir fazer um certo link aí com vertical slice né? de, de repente, uso em algumas situações. Ark, então eu vou fazer para você um pedido para você é, deixar um like pra gente caso esse conteúdo tenha feito sentido para você, porque ele faz a gente entender, e o YouTube também entender, que é um conteúdo que agregou valor para você e pode agregar valor para outras pessoas também. Paquerark, você é top demais! Super abraço, até a próxima!